A primeira vez que eu aferi com a Eveline na escala Hawking, eu tava na raiva. Cheguei lá no curso do RQC, tava no início do orgulho. E recebi todo né, o processo, a técnica. Quando foi aferir no final, eu atingi a coragem. E comecei desde então a aplicar diariamente em mim, na minha família. Já comecei a é, divulgar e tive... Já clientes, né? Meus, os meus pacientes já quiseram alguns receber a técnica. aí eu fui, eu senti a minha evolução. E fui aferindo o meu também. Fui vendo que eu comecei a evoluir. E as coisas começaram a acontecer mais assim. Parece que assim, as sincronicidades, nossa, começaram a acontecer. E comecei a ver que, as, que assim, com mais. Como se eu enxergar, enxergasse com mais clareza. Isso pra, pra mim foi muito bom. E aí, depois que eu fiz o RQC, que eu comecei a aplicar mais, mais em mim, durmo melhor, tenho mais autocontrole, assim, eu vejo que, que a saúde emocional melhorou também. Porque, assim, a gente continua vivendo, as coisas continuam acontecendo, os desafios continuam acontecendo, só que você tem mais clareza para resolver. A gente começa a enxergar com outros olhos, né? E receber também com outros olhos. Então, Uau. isso para mim está sendo muito legal, muito mesmo. Só Valeu. gratidão.